Opa, tudo cada vez melhor? Rogério Peixoto aqui. Eu quero falar com você hoje sobre estresse e ansiedade. O fato é que, frequentemente, a gente tem usado estresse e ansiedade até como um símbolo de honra. né? Isso acontece na nossa cultura moderna. Parece que as pessoas se sentem felizes de falar que estão com uma vida muito estressada, que estão com muita ansiedade. De alguma forma, isso parece um troféu para muita gente. Mas, na verdade, é tudo uma questão mais básica, que acaba afetando negativamente tantas áreas diferentes das nossas vidas. E nesse vídeo, eu quero mostrar você como que o estresse e a ansiedade estão limitando você, principalmente de três maneiras. Vamos lá, então? A primeira coisa é o seguinte, o estresse e a ansiedade podem estar causando dor física em você. Quando você sente estresse e ansiedade, o seu corpo fica tenso os seus músculos faciais se contraem, a sua respiração se torna mais superficial. E com o tempo, isso então acaba causando estresse crônico, ansiedade crônica, e muitas vezes isso vem acompanhado de dor crônica e ansiedade generalizada. Para ter uma noção melhor de como isso funciona, imagina o seguinte, é, imagina você segurar o seu punho fechado você pode, inclusive, fazer isso agora, se você quiser. Segure seu punho aí. Se você fizer isso só por uns 20 segundos e soltar, isso não vai fazer grande diferença. Mas se você segurar o seu punho por uma hora, a sua mão provavelmente vai estar doendo tanto no final que você vai ter até dificuldade para abri-la. Porque é isso que acontece quando o estresse e a ansiedade estão no corpo da gente. Quanto mais você segura mais o seu corpo se contrai e mais dor você sente. A boa notícia é que o que eu ensino já foi cientificamente comprovado para interromper essa resposta ao estresse e ansiedade, permitindo que a mente e o corpo relaxem e entrem, então, num estado de cura. Basta você pensar na liberação do seu punho. Uma vez que o teu punho está relaxado, ele tem a chance de se soltar. E o seu corpo vai naturalmente curando aquela sensação que estava ali, permitindo que ele se mova novamente de forma normal. E você, é, inclusive, se quiser experimentar isso num nível mais profundo, você pode me pedir nos comentários ou numa mensagem por direct, um exercício que eu tenho, eu vou te mandar o link assim que você me pedir, para você experimentar isso num nível mais profundo. O ponto 2 é que o estresse e a ansiedade podem estar limitando a sua capacidade de pensar com clareza e de tomar boas decisões. Pois é. Sempre que você sente estresse e ansiedade, a amígdala no seu cérebro dispara. A amígdala é o centro do medo do cérebro. Então, toda vez que você sente estresse e ansiedade, a resposta de fugir, lutar ou congelar, ela é acionada, alertando, assim, as outras partes do seu cérebro e do seu corpo, de que existe um perigo ali. Esse é um mecanismo que é muito, mas muito antigo no nosso cérebro e que nos manteve protegido desde os nossos anos mais primitivos. Se você pensar, imagina aí, um homem das cavernas sendo perseguido por um tigre com dentes de sábio. Só de pensar nisso você já tem a sensação de como essa reação de fugir, congelar ou lutar né, é, salvou tantas vidas né, lá na, na, na, na época dos homens das cavernas, e tem feito isso até hoje. O desafio é que hoje, sempre que a nossa resposta de lutar, fugir ou congelar é acionada, o córtex pré-frontal, que é a parte mais moderna do nosso cérebro, que é também responsável pela lógica, pela razão, pela tomada de decisões, acaba ficando limitado. Então, um exemplo disso é quando você... Pensa em um dos medos mais comuns que as pessoas têm, falar em público. Muitas vezes, quando as pessoas falam em público, elas ficam tensas, porque o reflexo de lutar, fugir ou congelar foi disparado. Então, elas são incapazes de lembrar o que elas têm que dizer, porque o seu córtex pré-frontal está literalmente desligado, está offline. Portanto, qualquer estresse, qualquer ansiedade que você sinta, limita a capacidade do seu cérebro de pensar, de lembrar e de tomar decisões. Quanto mais estressado e ansioso você se sente, quanto mais frequente você sente assim, mais limitado é o seu pensamento. Agora, a boa notícia é que o programa Experimente a Paz, através desse programa, você pode liberar o estresse e colocar o córtex pré-frontal novamente online. Né? Então você pode liberar o estresse, pode liberar a ansiedade e deixar o teu córtex pré-frontal funcionando em ordem. Essencialmente, né, quanto mais você pratica o que eu ensino, mais você libera o estresse, mais você melhora a sua forma de pensar. Nada mal, né? Agora, que tal você, então, experimentar o exercício para melhorar a ansiedade e do estresse? Chama no direct, me manda uma mensagem, eu quero te ensinar, quero te ajudar a isso, mas só se você mandar essa mensagem. Vamos para o terceiro ponto. O estresse e a ansiedade podem estar limitando a sua capacidade de criar a vida que você deseja. Você se lembra de como eu falei sobre a, a resposta de lutar, fugir ou congelar? Quando isso é acionado, você acha que você se sente seguro? Se você não tiver muita certeza, tenta pensar no seguinte, tenta imaginar a seguinte situação. Um amigo seu, ou um membro da família, de repente... É, numa esquina, salta sobre você e te dá um baita susto. Pensa no pior momento em que isso aconteceu. Você consegue pensar nisso? Imagina isso aí. O que, que você fez depois daquele susto? Você provavelmente dobrou cada esquina seguinte aí na ponta dos pés, se preocupando se aquilo iria acontecer novamente ou não. E é provável também, que você não tenha mais confiado naquela pessoa por um bom tempo. É ou não é? Não é assim que acontece? O mesmo acontece quando a gente sente estresse e ansiedade nas nossas vidas. Isso acaba limitando a nossa capacidade de da gente se sentir seguro e da gente seguir em frente com tranquilidade. Se você sente estresse e ansiedade só de pensar, por exemplo, em ter que fazer uma apresentação no trabalho, qual é a probabilidade de você fazer isso? Se você sente estresse e ansiedade só de pensar em convidar alguém para sair, qual é a probabilidade de você fazer isso? Se você sente estresse e ansiedade de ter que gravar um vídeo para a internet, fazer uma live, qual a probabilidade de você fazer isso? Eu te diria quase que com certeza que a resposta é 100% desses casos é nada, nenhuma, zero. Porque, provavelmente, você realmente não vai querer fazer isso. Certo? Bem, é, é importante, porque quando a gente libera o estresse através dos exercícios que eu ensino, você acaba, então, sentindo mais segurança, mais liberdade, mais tranquilidade, mais felicidade até para fazer as coisas na sua vida. Coisas que você sabe que vão te impulsionar na criação de uma vida que você ama, que você deseja há tanto tempo. E se você quiser realmente liberar o estresse, a ansiedade, ter mais coragem para criar essa vida que você deseja, me chama no direct, me manda uma mensagem, me pede o link do exercício que vai te ajudar a liberar a ansiedade e o estresse em instantes. Ok? Então, para de perder tempo, faz isso, porque agora só depende de você. E é a sua vez agora de sentir a diferença literalmente na sua própria pele. Só você me chamar no direct, só você me mandar uma mensagem pedindo o link para o exercício. E ó, é gratuito, você nem precisa também acreditar na minha palavra, você só precisa fazer o seu movimento, faz o que eu ensino, aproveita os resultados, vai lá. Permita-se, liberte-se e experimente a paz.